Olá! Eu sou a Maria do Bla, Bla, Bla, Maria e hoje vou-vos mostrar o que é que eu pedi na Zafu, que é uma loja online. Vou-vos mostrar para que eu utilizei essas peças nos outfits e vou-vos mostrar que fotos é que eu consegui tirar com esses outfits. Por isso, se vocês estiverem interessados, nesse tipo de conteúdo, é continuar a assistir e espero que gostem. Você... É vermelha, é incrível, é uma camisola crop top que diz USA e adoro-a por vários motivos, mas o primeiro é porque é super suave, o segundo é pela cor, acho que a cor é absolutamente incrível. Gosto muito do, do design, é um design super simples e adoro coisas simples, mas a coisa que eu gostei mais foi o facto de dar para pôr a minha cabeça aqui. A quantidade de vezes que eu compro camisolas e não consigo colocar a minha cabeça no carapuço, Quantidade absurda mesmo, por isso eu fiquei super contente de consegui colocar isto na cabeça e adoro a qualidade disto e acho que ficou super bem no conjunto que eu criei. O outfit foi super super simples, vocês sabem que eu adoro coisas simples. Foi só usar esta comida vermelha com umas calças de canga e com umas sapatilhas super simples e o efeito ficou super super giro, por isso eu gostei mesmo muito muito e acho que é um look super simples, mas um outfit que certeza que vocês usariam também. o primeiro look que eu criei. O segundo look que eu quero mostrar é um look com um top tão curto mas tão tão curto, mas vocês já vão perceber. Esse top é adorável, é super giro, adoro a forma como fica no, nos meus ombros, acho que fica um estilo de princesa não sei explicar, mas fica super super querido, gosto mesmo muito, muito. e tem um, uma espécie de laço que vocês podem colocar à frente, um nozinho que vocês podem dar na zona do peito. e acho que fica perfeito, mas vocês já sabem que, primeiro, não tenho muito peito e segundo, ainda tenho uma barriguinha a bater, mas curiosamente não me ficou assim tão mal, como vocês já vão ver, ou espero que não me tenha ficado muito mal, pelo menos na minha visão não ficou, por isso digam vocês, mas não me senti desconfortável com, com este top, por isso gostei mesmo, estava completamente à mostra, mas até me senti bem e como sempre tenho um tecido super suave e não há muito que vos possa dizer, tirando que adorei e que a qualidade é incrível. Para este look eu utilizei este topzinho cinza, com umas calças, umas sapatilhas outra vez e para dar um toquezinho de cor, fui buscar os meus óculos de sol vermelhos. Assim dá um ar de cor ao outfit e acho que resultou mesmo muito bem. Eu tirei estas fotos numa altura do dia com muito muito sol, mas gostei como as sombras ficaram e dava-me a ver um bocadinho daquele reflexo vermelho dos óculos na foto, por isso gostei mesmo muito de como ficaram estas fotos e este seria o segundo look. O terceiro look que eu tenho para vocês é com esta camisola por acaso. Ah, esta camisola é super gira, mas é super grande, é mesmo gigante e eu não estava nada à espera porque. Eu, eu digo sempre para vocês lerem as descrições, mas eu percebi que era grande, mas não percebi que era tão grande, principalmente por ter pedido um mês Eu usei, isso a é meu favor, espero eu, e como fica quase como um vestido, eu coloquei umas calças barras, leggings pretas que eu tenho, e acho que resultou bastante bem. Coloquei também umas botas pretas que eu adoro, que são da Pull Bear uh, e... Uh, Ficar uns óculos também muito estranhos <risos> para dar assim um ar mais fixe ao outfit. E digam-me se vocês gostaram porque é um. É um tipo de look que não está muito comigo, eu não me conforto, mas espero que vocês tenham gostado também. O quarto outfit que eu tenho para vocês é com uma camisola preta, que eu olhei para ela no, no site e gostei instantaneamente dela. Porquê? Porque tem os ombros à mostra. achei logo que era uma boa forma de eu não passar frio, mas ter aqueles ombros à mostra que eu sempre gostei de ter. E acho que fica super bem e acho que dá um ar muito chique. O outfit foi tudo preto, all black, ou seja, camisola preta, calças pretas, botas pretas e depois para dar um, um, algo extra ao outfit, coloquei alguns acessórios e também usei uns óculos só para não ser só preto, preto, preto, preto, preto. Hum. é o que eu gosto mais, eu adoro o usar preto, não sei se vocês já repararam, mas eu adoro muito, muito, muito. E a camisola é super confortável também e eu acho que todos, todos os produtos que eu recebi são todos muito confortáveis, o material é mesmo muito bom, principalmente este, vocês têm que experimentar este, este é muito, muito confortável. Mas pronto, vamos passar para quinto 15. 15. Outfit. O outfit é esse casaco que é super engraçado porque é reversível, embora não seja completamente reversível, quando eu recebi, porquê? Porque ele tinha uma etiqueta de um lado e parecia uma etiqueta do um outro lado, ou seja, não era reversível para nenhum dos lados, ou seja, não dava para utilizar os dos lados, mas eu retirei essas etiquetas e assim já funcionou. E é de um lado um branquinho super querido e do outro lado, assim, eu sou péssima com nomes de cores, mas... É essa cor! É essa cor. E para este look eu tirei uma foto em casa para estar um bocadinho mais confortável porque eu adoro, eu não sei se vocês são de uma, mas eu estou sempre com um folho, mas adoro ter o menos roupa possível, ou seja, para este look eu quis mostrar como é estar completamente confortável, pelo menos a minha visão, em casa, que é uns calzoninhos, um topzinho e depois este casaco, como é que é ser? E eu adoro esse tipo de outfit, não outfit, mas para casa. Thank you. bem com ele. Embora ninguém consiga ver, são as pessoas que moram aqui é que vêm, mas eu gosto mesmo de usar este tipo de outfit e é tão comfy e acho que dá pra... para... isso nas fotos, por isso espero que vocês tenham gostado. Só uma destas peças que foi aquele... aquela camisola preta é que não faz parte de uma parceria da AFU com bloggers. Ando a Zafu fez é umas parcerias, eu adoro as etiquetas dessas parcerias, com duas, blog... com duas bloggers. E eu recebi três dessas peças do da vlogger Yasmin Bateman e uma das peças da Alexis Rice Cakes. Não sei se isto é uma informação que vocês querem saber, mas, mas só por acaso se vocês querem ver uh, essa parceria ou se tiverem curiosidade em espeitar, é uma informação extra para vocês. Eu vou deixar todas as informações possíveis lá embaixo na descrição por se vocês quiserem ver algum alguma... algum produto específico, é só irem lá em e clicarem no que vocês quiserem. Ok, agora é só uma última coisa antes de eu me calar e embora, eu só vos queria dizer que eu queria fazer um vídeo em que vocês me ajudam a escolher as roupas um, que eu visto diariamente, porque eu não tenho muito jeito para vestir, então eu criei uma pasta no Pinterest e nessa pasta eu pedi para vocês entrarem nela e ajudarem a escolher roupas por isso eu vou fazer um desafio em que eu vou vestir roupas escolhidas por vocês e eu acho que essa é uma ideia super gira e se vocês quiserem entrar eu vou deixar o link na descrição para vocês entrarem nessa pasta ajudarem a escolher algumas roupas e depois vou uh, fazer esse vídeo e esse desafio e depois partilho quem me ajudou na descrição também, por isso se vocês quiserem também participar nesse vídeo já sabem o que fazer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, das roupas que eu escolhi, dos outfits que eu escolhi e das fotos que eu tirei. E espero ver-vos pela semana.